Boa noite a todos e todas. É, Para nós é uma honra recebê-los aqui na nossa casa, na Livraria de Expressão Popular. E vamos, então, convidar é, Flávio Jorge Rodrigues da Silva, membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, da Executiva da Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEM, e cofundador da Soeto Organização Negra. Vamos convidar... Florestan Fernandes Júnior, jornalista, filho de Miriam Rodrigues e de Florestan Fernandes, irmão de Heloísa, Noêmia, Miriam, Silvia, Beatriz. São as cinco, né? Uma grande honra estar aqui representando a família Florestan. Maria José Menezes, coordenadora do Núcleo de Consciência Negra da USP, Seja bem-vinda. Weber Lopes, doutorando da Universidade Federal do ABC, Unabc. Seja bem-vinda. Nós vamos começar os nossos trabalhos com Carlos Belé, quero. Ah, com, aliás, com Rogério Chaves, da Fundação Perseu Abramo, e em seguida com Carlos Belé, da Editora Expressão Popular. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Rogério, coordenador editorial da Fundação Perseu Abramo. Eu quero, aqui em nome da diretoria da Fundação Perseu Abramo, Márcio postman e Joaquim Soriano, que é o nosso diretor responsável pela editora, a, a, a agradecer a presença de todos vocês. E para nós é uma, é, uma, é uma honra muito grande poder em mais esse projeto com a Fundação Pessoa, com, entre a Fundação Pessoa Abrão e a Expressão Popular, é, fazer é, aquilo que hoje está bastante árido, que é publicar e republicar coisas boas. Coisas boas né? é, para nós relembrar, é, Florestan Fernandes tem uma importância ímpar, porque Florestan teve um papel fundamental para o Partido dos Trabalhadores, e, né? E eh, trazer essa, essa, essa reedição do significado do protesto negro, eh, também nesse momento de golpe, tem uma importância eh, bastante fundamental. Né? E a gente espera que o livro eh, seja um instrumento para aprofundar tanto o pensamento de Florestan Fernandes, e a sua atualidade nesses tempos de hoje. Como eu disse, tempos de golpe. Né, onde nós precisamos é, relembrar a, a trajetória dos grandes lutadores, dos grandes pensadores, para reativar a, a nossa luta, a nossa luta de hoje. Né. Então eu agradeço a todos e a todas. Obrigado. Boa noite aos companheiros, companheiras. Obrigado pela presença. Mas se já dê início o convite, a luta continua. Então, não fiquemos parados. Agradeço imensamente, Rogério, por sua pessoa e a equipe que está aqui, a Fundação Perseu Abramo, por estar conosco nesse projeto e, ao mesmo tempo, viabilizar para a militância social brasileira. O estudo, o debate de uma temática tão pertinente que caberá aos nossos amigos aqui explicitarem o teor, o conteúdo do livro e os seus depoimentos. Nós estamos lançando o Clube do Livro Expressão Popular, uma iniciativa de levar à militância social brasileira as nossas publicações e dirigindo também o debate, o estudo, de temas importantes, candentes na sociedade. E escolhemos justamente esse livro para ser o primeiro. E digo o porquê. Primeiro, nós, como equipe da Editora Expressão Popular, e nesta parceria com a Fundação Perseu Abramo, nós somos produtos... ...da história da luta de classes. Nós aprendemos... ...com os nossos mestres... ...com os nossos trabalhadores... ...como se organizar... ...o que estudar... ...como estudar... ...quando estudar... ...e para que estudar. E aprendemos... Que a libertação da classe trabalhadora vem dessa junção de esforços em diferentes frentes. Sem a experiência, sem a história, ninguém se liberta. Segundo motivo, porque nós praticamos na medida do possível, e não é fácil, os valores humanistas da solidariedade, da justiça social e da igualdade, contra os valores do individualismo, do consumismo e do egoísmo, características da sociedade atual. O significado do protesto negro é um legado da classe, num dos depoimentos do vídeo uma frase muito forte onde há disputa onde há enfrentamentos existe racismo nós ampliamos aí também está a classe esse é o florestan nesse sentido é de que a formação que o livro nos apresenta, que o livro nos traz, é da formação da própria sociedade brasileira. Nós falamos de Brasil, nós falamos de trabalhadores brasileiros, nós falamos de alguém que quer modificar um lugar onde vive, onde sobrevive e onde está presente. Por fim... Esta casa editorial, com este título, publica a sua nona obra de Florestan Fernandes. Desde o início, desde a nossa fundação, a partir das experiências, dos debates de construção da Escola Nacional Florestan Fernandes, os movimentos, particularmente o movimento Senter, aprendeu, ou nós estudamos, ou nós estudamos, ou nós estudamos. Para que possamos interpretar a realidade e para que possamos criar métodos de ação capazes de levar à transformação social. Nós temos memória. Nós temos história. Nós não somos alienados. Nesta perspectiva, é que muito nos honra iniciar o Clube do Livro Expressão Popular, caracterizando o nosso trabalho, caracterizando o pensamento crítico produzido pela expressão popular e disponibilizando um dos instrumentos de formação da militância social brasileira. Quem quiser pode acessar, já está disponível na internet, todo o endereço, todos os encaminhamentos... E durante a semana, durante esse período, nós vamos avançando. Partilhe a primeira informação. Em uma semana e meia, que iniciamos esta atividade, quase 200 companheiros e companheiras já participam do Clube do Livro Expressão Popular e posso afirmar com toda segurança, em termos de considerar isto como um lançamento do livro, já é um sucesso editorial. Esperamos que seja um sucesso de estudo, de leitura e de uma, uma nova prática social. Era isso que tinha que dizer para vocês. Bem-vindos, participem e estejam conosco. É só para lembrar que esta nossa conversa, esse lançamento está sendo transmitido ao vivo. É uma, uma grande demanda, né? Muitas pessoas que no Brasil reclamam que a gente faz algumas atividades aqui que fica restrito a São Paulo, né? Lembrar também que Giovane, por favor, Giovanni está aqui está representando a Associação dos Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes, né? E no final a gente vai pedir para fazer uma palavrinha para vocês, tá bom? Então é isso. É, no final? Não, não, não. Obrigada. É, então assim a conversa hoje a gente poderia combinar melhor, né? A gente pensou de ser um momento de explicação desse livro, né, o sentido desse livro, e, e também um momento de falar sobre a militância do Florestan Fernandes, né, teórica e quanto ao Movimento Negro Unificado, né, que ele ajudou a, a participar junto, né, das, das teorias e das práticas da luta, né. Então, quem gostaria de começar? Vocês se começam? O do Floresta a gente pensou para o final. Esse é o nosso grande legado aqui. <risos> o que vocês acham? Pode ser? O som está bom? Flávio? Boa noite. Eu, desde o golpe, eu não falo mais todos e todas. Né? Eu falo companheiros e companheiras. Acho que é mais adequado ao momento político que a gente está, a gente está vivendo. Eu... eu eu não tenho uma trajetória acadêmica, tá? mas eu queria agradecer à editora Expressão Popular e à Fundação Perseu Abramo, mais uma vez ter sido convidado para estar escrevendo a orelha de um livro. Eu acho que é muito significativo, tá? porque isso me honra muito. Eu só queria ler um pedacinho dessa apresentação que eu faço do livro, tá? é... Bem rapidamente, vários foram os pensadores socialistas e de esquerda, negros e brancos, homens e mulheres, que contribuíram para a formação dos ativistas que construíram e constrói esse, esse movimento, o movimento negro. Flore Florestan foi um deles, um lutador socialista e de esquerda que destinou seu prestígio e autoridade teórica e política em favor da luta de combate ao racismo, o que fica explícito em seus estudos e livros publicados e, em parte, presentes no conjunto de textos apresentado nessa nova edição de, do significado do protesto negro. tá? Eu faço, nessa apresentação, eu falo um pouco disso, porque eu sou da geração, uma geração que está quase 40 anos em luta, Alguns deles estão aqui, os racionais falam sempre que eles são sobreviventes. Quem consegue viver 40 anos de movimento negro é muito mais sobrevivente que os racionais, sem menosprezá-los. Tá? É, e nós, eu tive a, essa geração, teve a satisfação de conviver com Florestan Fernandes. Tá? No Mundo Branco eu destaco três grandes pensadores, Florestan Fernandes, é, o Jacob Gorender e Otaviani taviane foi um orientando de, do, do Florestan. Tem um outro aí que se perdeu pelo caminho que não vou nem falar o nome, né? Que, que falou que tá, mas que também foi um aluno de Florestan, mas que depois partiu para outro lado aí que não tem nada a ver com a gente hoje em dia. Então, né? Para não valorizá-lo, não vou nem falar o nome dele, né? Tá? É, eu queria dizer de três momentos com que a gente dessa geração e eu particularmente convivi com Florestan Fernandes, tá? Eu conheci Florestan Fernandes nessa nessa nesse momento que o que, o, que o, o o documentário que a gente exibiu começou eu estava me aproximando do movimento negro na década de, mil, de 1977 eu era um militante do movimento estudantil que foi convencido que eu devia fazer a luta de combate ao racismo porque já tinha muita gente fazendo movimento estudantil e que eu seria mais útil é para a luta para a nossa população estando presente na luta de combate ao racismo tá e foi interessante que é, nós vivíamos em plena ditadura militar, então os primeiros textos que eu li de Florestan Fernandes foram textos é, é, que eram, vinham de xeroques, eram um, gente nossa que já estava na USP, ou que estava convivendo, com, que estava conhecendo Florestan Fernandes, que nos trouxeram pela primeira vez a possibilidade de ler a integração do negro na, da, na sociedade de classes, alguns pedaços desse, de, de, desse desse estudo do Florestan Fernandes. Lê também O Negro no Mundo dos Brancos, que foram dois trabalhos anteriores a essa, essa, essa, essa entrada nossa do movimento negro e a própria organização do movimento negro. Como o documentário mostra, Florestan já tinha uma relação muito grande com o movimento negro, lá de trás em particular com a militância de esquerda e socialista da frente negra brasileira. A gente viu ali o José Correia Leite, ele é um contemporâneo, um amigo de Florestan Fernandes. Então a gente teve a oportunidade de se aproximar já do intelectual Florestan Fernandes, naquele nesse período, lendo textos que eram xerocopiados. Porque ler Florestan Fernandes naquele momento era ser subversivo, e Florestan também era um subversivo naquele momento, considerado pela direita conservadora, que hoje está aí novamente colocando sua cara. Eu tive a oportunidade de também conhecer Florestan Fernandes na minha militância no Partido dos Trabalhadores. Eu queria destacar aqui dois, um, um momento que é muito significativo, o Florestan, é, é, como eu disse, era um lutador socialista e de esquerda, e é muito interessante que ele não era só um, um intelectual, ele era um intelectual militante. E teve um momento muito significativo na vida do Partido dos Trabalhadores, onde o PT, pela primeira vez, discutiu a questão racial para valer, que foi durante o centenário da abolição. Tá. Tem um texto que está aí no significado do protesto negro, que é um texto que foi publicado na Teoria e Teori Debate. Teoria e Debate foi uma revista do PT... É, que durou bastante tempo hoje ela é uma revista eletrônica mas no, na, na teoria de debate número 2 esse texto está aí nessa publicação que depois vão ter acesso ele faz um ele ele publica um te, um, um, um texto que vê, que teve como origem um periódico que tinha na, na década de 80 que era um, um, um jornal chamado raça e classe que era editado pelo pessoal de, do distrito federal e o, e o Florestan faz um texto muito interessante que chega, O Negro, e a, o negro é a Democracia. Esse texto também merece ser lido para quem, quem tiver acesso a essa publicação que está saindo. E tem um outro texto que é muito mais importante para mim e para a militância do PT, que se chama Luta de Raça e de classes. Esse texto também está aí. Foi interessante que quando o, o, o governo da época, acho que era José Sarney, ele, tentou, ele propôs que nós comemorássemos, o Centenário da Abolição, tá? e Florestan e a militância da época se contrapôs a isso. E o PT, o diretório Nacional do PT, criou naquele momento uma comissão para tratar do Centenário da Abolição. Eu me lembro que o Milton Barbosa, que é um militante aqui de São Paulo, fez parte dessa, dessa comissão, a Benedita da Silva... E Florestan Fernandes, tinha um outro, um outro companheiro nosso, um companheiro da época, o Ed Silva Júnior, que também compôs essa comissão. E tem um texto que também merece ser lido, onde o, o diretor, o, essa comissão elabora um texto que é debatido no interior do, do Diretório Nacional do, do, do, do Partido dos Trabalhadores, é, propondo que nós não comemorássemos o centenário da abolição. Então esse texto também é muito importante para quem militou ou milita no PT. Só para não ser, me alongar muito, tem um texto é, que o Florestan ele não é um parceiro da luta antirracista, ele é um militante da luta antirracismo. Anti, anti e ele faz um, tem um texto que também está aí presente nesse, nessa publicação, que é uma entrevista feita por dois militantes nossos, o Rafael Pinto, que, que, que ainda milita conosco, e o Vanderlei José Maria, que era um estudante, um jovem da época, que infelizmente já não está entre nós. Esse texto se chama A Classe Média e os Mulatos a questão dos negros de alma branca tá esse texto também ele debate faz um debate sobre a classe média e os negros que compensavam não não como negros um pouco essa fala do djalma santos do documentário mas já tinha uma leitura sobre a questão racial no brasil do ponto de vista dos brancos e do ponto de vista da do conservadorismo então acho que é muito significativo só para fechar minha fala tem um período da vida do Florestan Fernandes que ele foi é, deputado federal. Foi duas gestões, duas gestões, né? duas gestões é, é, é, ninguém mais, muita pouca gente sabe disso, da, da trajetória do Florestan, mas ele foi um dos deputados federais mais bem votados aqui do nosso Estado. Tá? É, e e não, Além de ser muito bem votado pelo seu reconhecimento político, ele teve uma intervenção muito... É, é, forte e muito consequente na, no processo constituinte de 1988. É, eu digo, sempre que eu posso, muito do que tem ali dentro da, constitu, da, da, da Constituição de 88, que hoje está sendo destruída pelos golpistas, é, tem o, a, o pensamento, tem o dedo, tem a voz de Florestan. Tem um capítulo que, foi, que, no, que nessa edição está sendo incluído, que não teve na primeira versão de 1989, é um, um, uma emenda que o Florestan encaminhou para a Constitu, Constituinte, que chama, o capítulo chama Dos Negros. Se vocês lerem, vocês vão perceber que é quase que um projeto de reparação para a população negra brasileira, que foi é, é, debatido durante a Constituinte de 88. Tá? E tem também uma carta que ele faz para, para, para o Partido dos Trabalhadores de por que ele participa do processo constituinte e por que ele assina a Constituição de 88, que merece ser lido. Tá? Eu, rapidamente, nessa minha fala, isso, tudo isso está dentro do, desse livro que nós, que nós estamos tendo acesso hoje, tá? e pra, principalmente para a geração de, de, de, atual da nossa juventude, merece ser lido, porque são textos atualíssimos. Florestan continua muito atual, principalmente num debate que a esquerda hoje está deixando de lado, que é essa relação de raça e classe num projeto de transformação da nossa sociedade. É, eu estou dizendo que isso é real. Estou falando do, do, do partido onde eu milito, onde essa questão já deixa de ser de ser valorizada e a ênfase atual é muito na questão de classe, sem entender que num país como o Brasil, que é 54% da população e onde o racismo é muito forte, você não constrói projeto nenhum se não tiver, não levar isso em consideração. Vale a pena ser lido o significado do protesto negro, tá? É, dando continuidade para a nossa conversa, nós vamos convidar o Weber Lopes para fazer, então, uma consideração sobre o sentido desse livro, a atualidade do livro, o significado do protesto negro. Bom, boa noite. Eu, como golpe sem golpe, sempre falei boa noite, então vou ficar no boa noite. É, é, primeiramente, eu queria é, agradecer o Flavinho pelo convite, por ter me dado esta responsabilidade de expor alguns pontos em relação ao texto do Florestan Fernandes. E como o Flavinho já começa, e agradecer também ao filho do Florestan e a nossa militante do NCN, que deve estar brigando forte lá naquela USP que o Florestan Fernandes atuou de uma maneira mais aguerrida, né? é... Como o Flavinho começou expondo no âmbito geracional, então eu vou um pouco nesse viés, né, para a gente demonstrar o quanto que o Florestan Fernandes, se a coisa for de um caminho que nós estamos trilhando, ele vai perpassar gerações. Espero que a minha filha que está aqui... Andando, né, ela possa ler os Florestan Fernandes que eu tenho em casa. Né? Então, eu acho que essa, essa empreitada já é um ponto de partida para a gente pensar no, na magnitude do Florestan, que é um autor que perpassa gerações. Isso é um clássico. né? Clássico é isso, é aquele que perpassa gerações não é? e que responde questões que aparentemente são novas, mas na realidade não são. Essa é a grandeza do texto, né? Da produção teórica do Florestan Fernandes. E aí, no âmbito geracional, eu já queria tocar um, um ponto muito interessante. Primeiro que eu era de uma geração um pouco mais menino e que é, eu vinha muito para o centro da cidade na época do movimento hip hop e eu tinha contato muito forte com o pessoal do movimento negro, né? Então, eu destacaria o próprio Flavinho, a Gevanilda, o Milton Barbosa, o Gilson, que nós éramos mais vizinhos, o né? Itaquera. Então, o meu caldo, né? para além do movimento hip-hop, que dialogava com o movimento negro, o meu caldo também aqui é com o Batista, com toda essa galera, né? com, com militantes do movimento negro, que... Quando nós nos encontrávamos nas reuniões, eu ainda pequeno e moleque, calma gente que eu vou demonstrar o impacto da obra do Florestan a mim e os colegas que eu atuei na militância. Né? Então, quando eu participava das reuniões do, do, do movimento negro, uma das coisas que os militantes mais velhos me chamavam a atenção era... Weber, você precisa ler, e eu jovem, né? muito mais novo, então quando você é jovem você quer ir, né? tampa os olhos e vai. Né? E aí eles pediam para eu dar uma brecada e pensar numa perspectiva de me debruçar nos clássicos. Né? E aí eles diziam muito para mim o seguinte, olha, você precisa ler alguns autores de tamanha envergadura. Dentre eles estava o Clóvis Moura, que eu também tive um privilégio nessa geração, para mim está sendo legal, porque aí eu encontro os filhos dos militantes. né? Tive o privilégio de dialogar com a filha do Clovis Moura e agora com o filho do Florestan. Então, eles diziam, Clóvis Moura é um autor de tamanha importância para poder compreender as relações sociais no Brasil, é, o Abdias do Nascimento também, que é um, um pensador de tamanha envergadura e que estabeleceu uma relação importante com Florestan Fernandes na militância. É, o Otaviani, muito bem lembrado, e eu lembro que o, a, o único contato que eu tive com, com o Otaviani foi assistindo também uma palestra dele, O Negro e o Socialismo. Uma discussão muito interessante que me enriqueceu também. Né? E um outro autor era o Florestan Fernandes. Eles diziam, ó, o Florestan Fernandes é um autor importante, inclusive até para você discutir e entender o que é esse tal do mito da democracia racial. né? E aí o interessante era o seguinte, é que quando eu vinha para o centro, eu vinha na condição de rapper... Passava por debaixo da catraca. Na época nós não tínhamos nem a, o acesso à xerox. Então o que, que eu fazia? Primeiro eu pedia onde é que estavam os textos. E um dos contatos que eu tive, o Flavio não deve se lembrar disso, mas era aqui na biblioteca da Soweto, onde havia os textos, né? Não só do Florestan, mas do Eric Williams e outros mais. Então eu chegava antes das reuniões e dos encontros promovidos pela Soweto para burilar os materiais porque eu não tinha grana, né? Um outro episódio interessante é porque eu trabalhava de ajudante de padeiro com meu irmão. Então eu fazia um bico e vinha para o centro e guardava um dinheiro para comprar um livro e um disco de rapper. Naquela época, rapper e livro eram as nossas espadas, né? E aí, só que quando eu me deparei pela primeira vez com a obra do Florestan, eu já tive um problema para encarar. Qual? O preço. Porque era um texto difícil de se encontrar, e eu me, de, me dei conta, eu me deparei com o um livro do A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que, que é um livro importante. E aí eu questionava, não conseguia ter o dinheiro para comprar, então ele ficou lá guardado. E aí o primeiro contato meu com o livro do Florestan foi aquele livro O Negro no Mundo dos Brancos, que foi é, é um livro que, emprestado pelo Milton Barbosa e que ficou comigo média um médio de uns quatro anos, e eu tentei burilar e ler, porque o Florestan Fernandes é uma leitura densa, mas é importante que responde questões que a gente buscava enfrentar. Um outro contato foi com uma outra militante do movimento, a Malu, hoje ela é professora da Federal da Bahia. Ela trabalha muito na área das letras, mas a Malu, que me emprestou a integração do negro na sociedade de classes, eu fiquei com esse livro também uns dois anos. Não é porque eu não gostava de devolver, não. É que o Florestan Fernandes, principalmente essas obras, requer uma leitura mais atenta, mais, né, mais detida e fazer outras mediações. Enfim, então, foi a partir do, do, do movimento negro que eu tive contato com Florestan Fernandes. E, ao ter contato com a obra do Florestan Fernandes, eu pude, na época de rapper, sofisticar e qualificar mais ainda as letras na época que eu cantava rap. Né? E aí, o que é interessante? Nesse sentido, é, o primeiro ponto que eu queria abordar em relação ao Florestan é, tem a ver com a obra Brancos e Negros em São Paulo, que foi feito, inclusive, em parceria com Roger Bastide. Né? E esse texto, nesse texto ele traz um aspecto importante, e aí esse é o ponto que eu quero marcar, que tem a ver com a formação do Florestan Fernandes e o seu compromisso enquanto militante do movimento, é, tem a ver com a forma de como Florestan Fernandes mergulhou nos temas em relação às relações sociais no Brasil. Primeiro ponto, ele não faz, ou melhor dizendo, ele não fez e não faz, porque a sua obra ainda está viva, como os antropólogos contemporâneos têm feito. Inclusive a universidade, que está muito medíocre no sentido de olhar o objeto de pesquisa e colocá-lo enquanto objeto ou rato de laboratório. Isso não estava em Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes fez ao contrário, ele vai aos movimentos conversa com os movimentos, submete o seu texto ao movimento, dialoga com o movimento e altera o texto na medida em que o movimento discorda, vê lacunas, tá certo? e reescreve o texto na perspectiva do movimento. Não sei se isso é importante ou não, mas tem um dado que eu considero significativo. Qual? Essa ideia de você olhar o protagonista do movimento e escutar o movimento e reverberar, ampliar a voz do movimento. Não é à toa aqui uma das pessoas mais homenageadas pelo Florestan é uma figura também muito importante do ponto de vista da história do movimento negro no Brasil, que é o José Correia Leite, tá certo? Ou seja, um dos militantes da Frente Negra Brasileira, no, no, na, na linha socialista, né, na, na, na área de esquerda, e que... Nos deu uma contribuição significativa para poder pensar os processos históricos da organização do movimento negro no Brasil. Então, esse é o ponto que eu gostaria de destacar. O Florestan Fernandes, talvez, ele nos serve também para isso, para aqueles que, inclusive, estão entrando no âmbito acadêmico ou não, mas que compreenda, identifique, apreenda e considere o negro não quanto o rato de laboratório. Eu falo isso porque eu sou de uma geração do movimento hip-hop que pipocou teses e mais teses de movimento, e aí os, os, os pesquisadores só faziam o seguinte, procurem-me lá, na, digita no banco de teses que vocês encontram. Em Florestan não havia isso. Né? E aí o Milton Bar Barbosa trazia um, um depoimento muito interessante. Ele dizia isso, Florestan Fernandes dialogava com a gente, discutia com a gente os temas, e se nós discordássemos, ele alterava a partir das argumentações. Então esse é um ponto que eu queria destacar né, em relação ao Florestan Fernandes. Um outro ponto que eu destacaria tem a ver também com a forma de como Florestan Fernandes aborda a maneira de como as contradições sociais e étnico-raciais se expressam no Brasil. O primeiro ponto é que o Florestan Fernandes, e aí está nesse texto, está nesse livro e em outros mais, há uma abolição da escravatura inconclusa. Esse é um ponto importante. Essa abolição da escravatura inconclusa, que se deu a partir do 13 de maio, o Florestan Fernandes vai, vai questionar, Vai criticar, inclusive enquanto uma articulação feita pelo alto, característica típica corriqueira da burguesia brasileira, tá certo? E mais, é, a emancipação do negro no Brasil deveria ser obra do próprio negro, não a partir de articulações institucionais. Quando der o tempo, você me fala, porque eu estou desdobrando, mas eu encerro, tá? Eu, eu tenho quantos minutos? Pode falar só mais um, uns detalhes? Então você vai ter uma crítica do Florestan Fernandes, que é no sentido de pensar a emancipação do africano no Brasil a partir do próprio protagonismo, ou seja, de uma alteração da história de baixo para cima. Esse é um ponto importante também que a gente aprendeu com Florestan. Não se trata de mudanças institucionais ou transformações pelo alto, que é articulada e uma moda típica da burguesia brasileira. E sim uma articulação e uma organização do movimento de baixo para cima. Um outro aspecto também que o Florestan Fernandes nos convida a pensar, tem a ver com o mito da democracia racial. E foi pauta, inclusive, dos movimentos negros no Brasil, sobretudo a partir da década de 70, quando você vai ter o momento em que havia as teses de autores como, por exemplo, Gilberto Freire, que as relações raciais a partir da Casa Grande e transplantava a relação da Casa Grande para o resto das organizações, da organização social no Brasil. E, ao compreender na cabeça dele que havia uma relação entre brancos e negros, e essa relação era nostálgica, doce né, e harmônica, e que, no Brasil por conta de haver essa forma de relação amistosa né, e harmônica, isso que expressaria essa harmonia das relações raciais no Brasil pós-escravidão, nesse quadro o Florestan Fernandes vai ser um autor que vai também enfrentar essa discussão. E quando ele olha para essa discussão, e, e o Florestan Fernandes está para e passo também com Abidias do Nascimento, Guerreiro Ramos e outros mais, o Florestan Fernandes vai é, debater com, com, com Gilberto Freire e demonstrar que aquilo que o Gilberto Freire é, canoniza, né, considera, que no Brasil havia uma democracia racial, o Florestan Fernandes dirá que o Gilberto Freire nada mais está fazendo do que transformando essas relações raciais num mito. Ou seja, então o que há... E aí o Florestan Fernandes contesta isso no integração do negro, na, na integração do negro na, so, na sociedade de classes, no sentido de é, debater esse tema a partir de um estudo referente à situação do negro no Brasil... Né? Eu lembro que eu, quando mais menino, eu passava nos curtiços do Brás. Então eu lendo Florestan, quando eu era... Uma coisa é eu criança, né? outra coisa é eu adulto, ou um pouco mais menino, lendo dizer, olha, era dessa desgraça, dessa miséria, dessa abolição inconclusa, dessa pauperização... Né? É, todas essas determinantes, ela é fruto dessa abolição que não foi de fato realizada. E o Florestan Fernandes na integração do negro na sociedade de classe consegue apresentar a partir da sua pesquisa e expor essas contradições, tá certo? E é, é, nesse viés, então a gente vai ter o que? Uma falsa democracia, né? Porque qual que é o ponto central? E o Florestan Fernandes contribui para nós? No Brasil, nós não temos uma tradição de uma democracia. Primeiro porque, se nós vivêssemos numa democracia, a situação do negro não estaria da forma de como Florestan Fernandes captou nas suas pesquisas. Tá certo? Então, como dizer, é, falar em democracia, sendo que parte da população brasileira, é, é afric, descendente africano escravizado e, no entanto, essa população está confinada nas regiões mais pauperizadas, vítima da discriminação e do racismo, no mercado de trabalho também enfrenta, está na divisão hierárquica, hierárquica e racial do trabalho, num patamar mais abaixo. Como falar em democracia sendo que a condição do negro se põe dessa forma? Então, a contribuição do Florestan Fernandes também vai ser nesse viés né, de nos convidar a pensar: que democracia é essa? Qual a natureza da democracia? E aí nós. Pensando com Florestan, nós concluiríamos que o que há é uma uma democracia restrita, uma democracia restringida às elites políticas da classe burguesa no Brasil, tá certo? Então esse é um ponto que eu queria destacar no Florestan Fernandes. Um outro ponto também é, tem a ver com a forma de como Florestan Fernandes demonstra, nos dá pistas para compreendermos o que é a natureza dessa sociedade, da classe burguesa brasileira. Esse é um ponto importante. E aí eu vou desdobrar rápido para concluir, para dar a palavra para a amiga aqui. Primeiro ponto que eu destacaria. O Florestan Fernandes denuncia as elites burguesas e ele diz uma coisa importante. Ele dirá que as classes burguesas elas foram eficientes em debelar, decapitar os movimentos sociais para garantir os seus privilégios de classes. É, é, é essa a chave que nós teríamos para compreender o porquê que hoje, por exemplo, o Brasil está disputando o terceiro lugar enquanto um país que mais encarcera jovens negros e negras no, no país. tá certo? É essa... Colocação, a, a apreensão do Florestan, que nos possibilita pensar por que, que o Brasil tem sido um dos países que mais extermina jovens negros em nossa atualidade. tá certo? E que foi pauta também da discussão na década de 70, com a formação do MNU e etc. não é? Desse extermínio e do genocídio do negro no Brasil. Um outro ponto, então, é que esse extermínio da população negra, esse encarceramento da população negra, expressa algo que as classes burguesas também identificaram. Qual? Que o africano no Brasil ele é um potencial revolucionário e que o Brasil só poderá ter uma alteração histórica do ponto de vista de uma perspectiva emancipatória, uma vez que o negro participe, construa, e seja protagonista da sua própria história. Então as elites políticas elas têm um medo do Brasil, do negro brasileiro, inclusive que o negro transforme o Brasil num outro Haiti, né? Esse é o ponto, né? E aí o Florestan Fernandes então nos convida para pensar um aspecto importante. Qual? Quais as emancipações então no caso do africano no Brasil que nós temos? A primeiro, o Florestan Fernandes vai, vai nos convidar a pensar que tem a ver com aquela emancipação enquanto africano, enquanto negro. Primeiro porque o Florestan Fernandes identificou que tirar a identidade do africano a história do africano, a cultura do africano, a maneira de como o africano construiu a sua história e contribuiu para a humanidade, para o processo civilizatório, essa é uma das primeiras ferramentas que a burguesia construiu para, de fato, é, debelar o africano no Brasil. Ou seja, então, retomar a nossa historicidade, não do ponto de vista nostálgico, mas no sentido de que nós não somos mulatos, nós não somos moreno, nós não somos cafuso, tampouco confuso, não é? O que nós somos é descendente de um grupo histórico que construiu o Brasil, no entanto não foi indenizado até os dias de hoje, tá certo? Então esse ponto que o Florestan Fernandes traz, é, no sentido de nos convidar a pensar a emancipação do negro no Brasil, passa por aí. Um outro aspecto é que o Florestan Fernandes também vai dizer, que o, o negro no Brasil ele tem uma emancipação enquanto classe. Né? Estou aqui em um dos textos, ele destaca isso. Né? A emancipação enquanto classe, por quê? Porque no Brasil... A constituição da classe trabalhadora, embora a historiografia que nós temos não identificou esse aspecto, mas a classe trabalhadora na nossa sociedade ela é constituída por descendentes de africanos escravizados, para não dizer que ela se constituiu desde o processo de colonização, tá certo? Ou seja, então quando Florestan Fernandes nos convida a pensar ou é, refletir um processo emancipatório que considere que o africano tem duas emancipações, a primeira enquanto negro e a outra enquanto classe, o Florestan Fernandes então está nos convidando a pensar essa não-dicotomia, ou, ou melhor dizendo, essa não-cisão, essa separação entre raça e classe pelo contrário ele conseguiu identificar e aprender esses aspectos né de que a nossa emancipação ela perpassa pela classe até porque nós que constituímos a classe trabalhadora no Brasil tá certo nós que fomos os primeiros a fazer greve embora o termo greve vai ser inserido só no pós é Século, de, século XX, né? nós que fomos os primeiros, a, dentro de uma forma de trabalho compulsório, a produzir a riqueza social desse país e que, no entanto, não fomos indenizados. E, por fim, eu quero, só para não monopolizar, eu queria também destacar que a obra do Florestan Fernandes, essa... O significado, aliás, o significado do protesto negro tem um aspecto importante. Eu diria que é um período em que o Florestan Fernandes pôde atravessar todo aquele período que ele está analisando em relação à situação do negro no Brasil, que pega desde a virada do século XIX, para não falar da Constituição do Brasil tem contato com os movimentos negros aqui no país, é, olha, tematiza o, o conceito de democracia racial, vivencia o movimento negro, a consolidação do MNU, ou as lutas do movimento na década de 70. 90, 80, você vai ter o desmantelamento pós-85 da ditadura militar. Então, o Florestan Fernandes também ele tem um lastro que possibilita, por exemplo, nessa obra, sintetizar uma perspectiva emancipatória. Por que, que eu estou chamando a atenção a esse quadro? E eu confesso que eu vou concluir. Mas é porque ele, é porque ele traz um, um ponto importante. Na integração do negro na sociedade de classes, ele ainda apostava que no Brasil, uma vez que houvesse um processo de, de distribuição de riqueza, ou que a democracia no Brasil viesse a se constituir, a possibilidade do negro ser inserido seria tamanha. Mas, na medida em que ele vai compreendendo a natureza da constituição da sociedade brasileira e das elites políticas do país, ele, ele, ele identifica que esse dado também não vai mais proceder. É a partir desse viés, então, que ele, no significado do protesto negro, conclama né, a os movimentos sociais e, em especial, também o movimento negro, para refletir o seu processo emancipatório, não numa perspectiva dos direitos, né? ou numa perspectiva institucional, e sim numa superação dessa sociedade de classes. Então, esse é um ponto importante. E, por fim, eu concluiria é, o texto do Floresta Fernandes, ou a sua trajetória, é, fazendo a seguinte advertência, se é que eu tenho esse cabedal e essa moral para fazer isso, mas eu vou insistir. A obra do Florestan Fernandes, ela não tem como ser lida, esses textos, sem ler uma obra também que eu considero de tamanha importância, que é a Revolução Burguesa. Não há como a gente compreender o Brasil, pensar Brasil, a natureza das elites políticas da sociedade brasileira, sem entender também a Revolução Burguesa. Por quê? É na Revolução Burguesa que o Florestan Fernandes também vai demonstrar para nós que não há, nós não temos uma trajetória de democracia, as transformações na sociedade brasileira eram sempre ocorreram de forma autocrática, a natureza da burguesia brasileira é de uma burguesia débil, conservadora, reacionária, antinegro, antinação, anti-humano. Percebe? Então, ela jamais vai abdicar do seu privilégio de classe, que precisa, inclusive, superexplorar a força de trabalho do trabalhador, tá certo? para poder garantir a sua mais-valia e a mais-valia do capital estrangeiro. Tá certo? Ou seja, então dentro desse quadro, eu não sei se eu dei conta, mas é mais para estimular a, a geração que não teve contato com esse livro mesmo, era no digital e a primeira versão que eu tive foi com um amigo também que emprestou. E eu comentando com um amigo meu sobre esse livro, ele falou: nossa, o eu consegui esse livro na semana passada, no SEUB e agora foi publicado. Né? Então penso que. É uma obra importante no momento de um Brasil onde é, nós temos uma universidade conservadora, e Florestan Fernandes denunciava isso, uma universidade conservadora, as instituições conservadoras, como sempre foram, né? mas tem um aspecto importante. Publicar uma obra como essa, ela nos convida a pensar meios, formas de inclusive desconstruir aquilo que nas universidades tem sido ventilado. Essas discussões travestidas de nova, a universidade tem essa capacidade de produzir falsidade. né Vem com conceitos novos, agora é classe, raça e gênero. Não, não, não, não. podem ficar tranquilos e tranquilas que se nós mergulharmos nos clássicos, nós vamos identificar que essas coisas travestidas de novas, na verdade, é uma coleção de velharias e que o Florestan Fernandes foi um mestre nosso, embora perpassou por gerações, e que, na verdade, nos convidou ah, e demonstrou que é possível combater a sociabilidade que a gente vive a partir de uma obra como essa. Né? Então, não sei se eu dei conta, mas a expressão está de parabéns e acho que a gente discute melhor depois. Agora convidamos a Maria José Menezes, coordenadora do Núcleo de Consciência Negra da USP, a falar agora né, dessa, das contribuições do Flores São Fernandes para a luta de hoje. Boa noite a todas e todos, viu, Flávio? É, eu sou a Maria José Menezes, da Zezé, é uma muito uma honra, muito obrigada por esse convite, muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é um desafio, um desafio que nós, mulheres negras, temos que enfrentar, porque nós dificilmente nos colocamos à frente dos espaços. Né? Nós estamos sempre muito na retaguarda, e eu trabalho muito com as meninas e com as jovens, e com os adultos também, nessa condição de sermos também, termos porque podemos falar, né, nos expressar, porque nós também elaboramos. Né? E a nossa cap capacidade, a nossa competência de elaboração né, é uma construção coletiva. É, o Weber fez uma explanação maravilhosa. O Weber é uma pessoa que está sempre muito próxima do núcleo, já deu curso no núcleo de formação, é uma pessoa extremamente é, eficiente, dedicada, e é super, é muito bom, e é um aprendizado muito grande escutá-lo. É, eu uh, reli um pouco, Eu reli, depois de muito tempo, o trabalho do, do Florestan. Eu sou uma ativista é, desde a adolescência, e eu tive muito próxima, eu estive, atuei no com o movimento negro do Partido dos Trabalhadores, Flavinho, nos conhecemos desde a década de 1980 e alguma coisa. né? Assim, e o movimento negro dentro do Partido dos Trabalhadores teve sempre uma importância muito valorizável, como o Weber falou, muito a formação, a leitura né, e o conhecimento. Isso foi, isso é algo que a gente é, carrega, né? A gente não consegue nunca mais desvincular disso, porque afinal a militância ela é, ela é de formação e ação. Sem esses dois parâmetros você não consegue fazer a luta com, com qualidade. É, o Florestan, é, o trabalho do Florestan Fernandes, né? Ele foi é, iniciado com um projeto da Unesco, todo mundo conhece, em 1950, na né, década de 50, que era um projeto da, do estadunidense, porque eles queriam, afinal de contas, que maravilha. Né? Então você tem a, o namoro do, do Estado Novo com o governo estadunidense, e aí se exporta um país harmônico em que, em que as relações raciais eram harmônicas. Olha que maravilha! Então, o que saía do Brasil, do, da imagem do Brasil era o Brasil do carnaval, do samba, né? da alegria é, e das pessoas, mesmo muito pobres, humildes, né? aqueles negros e aquelas negras, elas sorriem, sorriam pelo tempo. Nossa, mas que beleza! Então, é uma harmonia, é uma alegria total. Né? Então, como é que a gente vai aprender a capacidade que essa... Vamos aprender como é que os brasileiros e as brasileiras fazem isso. Bom... Isso é falso, né? Obviamente que ninguém, né, nesse país com um pouco de sanidade acreditasse nisso. Mas essa visão foi referendada pela universidade, né? A universidade, através do, da obra é, uh, Casa Grande Senzala, faz isso. Isso é o, essa, essa obra Casa Grande Senzala. Ela é uma obra Política. é importante que as pessoas saibam entendam que ela não, não foi o um fruto de um trabalho de um intelectual é, engajado que fez isso, que tinha compromisso com a sociedade. Essa obra ela foi absolutamente pensada exatamente para silenciar o movimento negro que desde, que desde sempre se mobilizou. E que, na década de 1920, né, com a formação da Frente Negra Brasileira, ela tinha, sim, uma expressão muito grande que conseguiu milhares de, de militantes, milhares de ativistas negros voltados para a questão racial e voltados e, e voltado para pensar o que fazer dos nossos destinos. Porque o Estado brasileiro era um Estado estruturalmente racista, como é até os dias de hoje, e que utilizava, inclusive, de, da, da, da força do Estado para nos reprimir para reprimir, reprimir os negros e negras para nos colocar o que eles acham e acham até hoje nos nossos devidos lugares, né? O nosso o negro tem o seu lugar, então se eles têm o um lugar correto, como passou no um documentário, tá tudo certo, a paz, a harmonia. Então esses pretos eles têm que estar, eles têm que continuar onde eles estão e não pensem que vão conseguir mudar essa situação. Ora, o movimento negro sempre fez o contrário. Né? O movimento negro ele denunciava isso. Mas o que, que faltava a nós? Sermos referendados pelas instituições, universidades. A universidade não nos respaldava. O que Florestan faz é exatamente respaldar as denúncias que o movimento negro, desde sempre, fazia e faz até os dias de hoje. Ele respaldou isso, respaldou a elaboração, o pensamento, ele deu voz às nossas denúncias. Porque, até então, o que era aceito era o que, o, o que Casa Grande Senzala, é, o que o Gilberto Freire escrevia. Afinal, ele era um intelectual de respeito. E, então, E as pessoas e os negros e negras que faziam essa denúncia eram uns reclamões, olha que país legal, bacana, vocês não estão é, nos espaços de poder, na estrutura de poder, porque vocês não têm competência intelectual. Pensem que, na primeira, primeira metade do século XX, também tem a eugenia, né? as teorias eugênicas, que sim nos coloca como inferiores. Então, uma, uma quantidade de questões que nos colocam num patamar de inferioridade intelectual, e óbvio, né? pensavam eles e elas, que eles, nós não teríamos condições de elaborar, inclusive de falar da nossa realidade enquanto sujeitos. Então, o Florestão foi o porta-voz disso, elaborado, seu trabalho elaborado. E aí eu, eu acho que isso é algo que eu tenho muito respeito, muito, muito, muito mesmo, com o movimento negro. E aí ele deu voz ao movimento, como o Weber já falou. Mas tem uma outra característica de Florestan, que é a empatia. Porque ele era, ele era embora branco, né, descendente de portugueses, ele era pobre, de extrema, extrema pobreza. Então, ele vivia junto com as camadas negras, excluídas da nossa sociedade. E ele transportou essa vivência para a, a sua, o seu trabalho intelectual e nunca mais se apartou disso. Ele sabia que existia a opressão de classe, enquanto homem branco, mas ele via e vivenciava, é, ouvia as pessoas vivenciarem a opressão racial. E aí ele foi é, em, é, empático com essa questão. E ele transportou isso para o seu trabalho acadêmico, para a sua vivência enquanto militante, defendeu isso sempre, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores. Inclusive se contrapondo a Bastide, a Roger Bastide, em alguns momentos, porque Bastide colocava, às vezes, a questão de uma forma muito folclorizada, e ele discordava. Dessa, dessa visão. Então, isso, esse é o legado. Isso é muito, muito, muito importante para nós, Negros. Trágico por quê? Porque nós não tínhamos acesso às instituições públicas de ensino superior. Não tínhamos acesso porque também era uma política de Estado. Porque a educação pública, até a Constituição de 88 ela era pública, gratuita, mas ela não era universal. Então, as camadas pobres e, a, e o povo negro, para conseguir chegar na, no, na, é, na universidade, nos, ou, ou, ou, minimamente, para passar no que se falava no, no processo de... de era um, tipo um vestibular, era um, é, depois da quarta série, você tinha que prestar um concurso de madureza, que era um filtro, assim como a USP é hoje. Então, você tinha um filtro social e racial naquele período, então dificilmente um dos nós conseguiria passar para esse Espírito. E outra coisa, a Universidade de São Paulo, criada após a derrota de 34, de 32, ela, a, o, o processo de admissão dela, era, tinha uma, uma uma parte que era de entrevista. Então era a, a, a Universidade de São Paulo foi criada para que a burguesia economizasse, através de subsídios do Estado, porque ela economizaria, não precisaria agora mais mandar os seus filhos para o exterior, para a formação superior, porque o Estado brasileiro iria bancar isso. Então, hoje a Universidade de São Paulo, por exemplo, ela é pública, é gratuita, mas ela não é universal. Então a gente tem que transportar isso, o que hoje a USP é, era o ensino é, fundamental e médio é, até 88, até 1988. Então a gravidade e a seriedade dessa questão, né? Então a, o Estado brasileiro utilizava de mecanismos racia racistas, para manter a, a, a, a comunidade negra numa situação de, de, de exclusão do direito de, do, do, ao conhecimento, o que faz até hoje. Então, Florestan faz esse papel, desempenha esse papel, e a partir de, é, desse papel que ele, juntamente com os negros, com as negras, ele constrói, ele, ele traz, ele leva esse protagonismo para os negros. Né? E, e, e, a, é, e isso faz com que é, se desconstrua ou se né, Pensa-se, né, ainda hoje, o mito da democracia racial, ela, ela ele existe, né, o Gilberto Freire é estudado até hoje na USP, né, contra inclusive com os nossos protestos, né, tem professor da USP que hoje ainda, até hoje ainda utiliza esse livro, ou, mas que trouxe uma discussão, que se abriu uma discussão sobre o que é democracia racial no Brasil, que ela não existe, e é de, se denunciou isso, através da academia muito curioso né a universidade de são paulo produziu né de, de, de, de, é, ela não esperava isso né de produzir uma algo algo desse nível e de, de, uma, de uma importância até importante até os dias de hoje bom e na contemporaneidade eu achei super importante a gente passar o, o assistir esse esse documentário que eu já assisti algumas vezes porque é, eu faço parte de uma organização que foi criada é, dez anos depois desse documentário lá na Universidade de São Paulo que é o Núcleo de Consciência Negra né? e o Núcleo de Consciência Negra co carrega consigo essa denúncia quer dizer a, aquela denúncia da exclusão do racismo é, daquele dissimulado da, né e não explícito é, ele, ele persiste, ele permeia ainda até, até os dias atuais as, as relações nesse país. O Brasil é um país que, que continua sendo estruturalmente racista e a, as, a, as elites formadas com a exploração da mão de obra dos nossos ancestrais, continua na estrutura de poder das instituições públicas e privadas graças ao que eles ao, ao estado que banca que paga o, o, sustenta esses, a formação dessa elite e que essa elite que está na estrutura de poder dessas instituições faz de tudo para que essa para que esses espaços não sejam democratizados né a nossa luta hoje é para democratizar é para pensar numa, numa inclusão que temos por direito estarmos nesses espaços porque inclusive somos formadores de, do, form, do conhecimento que esse país uh, usufrui até os dias de hoje. Se vocês forem ao, ao Museu Afro Brasil, eles estão com uma exposição que é a tecnologia, qual, a, toda a tecnologia que foi utilizada no século, no, no, nos três, mais de três séculos de escravização dos negros é, é, no Brasil, e que essa tecnologia veio muito... De, do, do, que, do que era utilizado em África e o, o que foi produzido por nós, criado por nós aqui no Brasil. Então, esse conhecimento que muitos dos nossos ainda não possuem, e que, por exemplo, você vai é, uma, para as regiões onde você tem a, a produção de navios, de embarcações, essas embarcações foram criadas, e foram, muitas dessas tecnologias foram trazidas de África. Nós somos intelectualmente muito, muito, muito ativos. O que nos barra, e o que esse Estado faz, é nos barrar a nossa possibilidade de ampliar o conhecimento e nos fortalecermos enquanto classe, enquanto grupo racial. Então essa é, é, é e é essa discussão que faz com que esse é, o, o protesto negro seja um livro atual até os dias de hoje, porque ele vai perguntar por que, que você por que, porque ele vai questionar por que, que os negros e as negras não estão na estrutura de poder desse país por que, que nunca nem nem não não existia e não existe até os dias atuais essa possibilidade e aí ele vai buscar, é, desconstruir todo esse mito de, da, da democracia racial e vai colocar o dedo na ferida, vai mostrar que é a parte da, da, da manutenção de estrutura de poder, da manutenção de privilégios que, se que, a, que, a, elite, a, é, que a elite nacional se sustenta e que ela vai utilizar de todos os mecanismos para nos barrar. E é isso que ela está fazendo agora, né? É um contínuo. É... Atualmente, quer dizer, você tem, além de, quer dizer, conseguimos, at através de muita luta, avançar em alguns aspectos, e esses e todos esses e tudo que nós construímos está sendo é, destruído. Nós estamos perdendo a possibilidade de nos aposentarmos previamente, quando né? temos uma aposentadoria, porque nós começamos a trabalhar muito cedo, então essa, essa aposentadoria ela está sendo é, cortada e, e colocada em xeque. Porque se você pegar a sociedade brasileira num todo, você tem uma média de expectativa de vida de 70 anos, mas quando você desagrega e você coloca os negros em separado, essa expectativa de vida diminui pelo menos 10 anos. Quando a gente vai para a área de saúde, você vê que nós somos, uh, uh, uh, temos os piores indicadores uh, sociais, porque não tem políticas específicas para a saúde da população negra. Nós temos os piores, eh, as piores, eh, nas regiões eh, periféricas das, cidades, das grandes cidades, estão as piores es escolas do Estado, mesmo eh, porque o Estado eh, uh, financia de forma, de forma diferenciada as escolas centrais das escolas eh, periféricas. E isso tem um trabalho muito importante do Eduardo uh, Januário, que, que, que ele analisou as verbas que as, que as escolas públicas recebem de, de acordo com as regiões da, da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. E aí a conclusão do, do trabalho do Edu é que, de fato, o governo do PSDB tirou recursos da educação e investiu na construção de presídios. Então não é não é, é não é retórica falar que é o que o governo do PSDB mata e aprisiona os pretos e as pretas então por tudo isso né por todo por toda essa esse momento que nós estamos vivendo vivenciando sofrendo e, e nos frustrando porque ah, toda uma expectativa de avanço de 88 nós estamos vendo desmoronar o livro de Florestan ele é um alento, mas é também um chamamento para as esquerdas, não só para o Partido dos Trabalhadores, mas para todas as esquerdas prestarem atenção e colocarem a questão racial não como algo, não como um apêndice dos seus programas, mas como estrutural, como algo fundamental para os seus programas. Porque um partido revolucionário, um partido socialista, ou... Oh, ele tem que pensar em políticas a partir da maioria sua população. E nós somos a maioria da população brasileira. E nós somos, de fato, os criadores, os, as pessoas que fizeram e construíram esse país e que estamos alijados até hoje de, de direitos e, de, e, e estamos perecendo nas prisões. Com projetos genocidas, sejam através das prisões, do aprisionamento, não só do, da, da morte da nossa juventude, pela, por essa polícia horrorosa, que, que isso acontece no país inteiro, mas também indiretamente através das faldas, das carências que o Estado brasileiro é, nos delega. Então, muito obrigada pela oportunidade. É isso. Agora nós convidamos Florestan Fernando Júnior para... O chega, aqui, chega Boa noite a todos. Dá para ouvir, hein? Eu estava pensando aqui... Eu não sou um especialista na obra do meu pai. A especialista é minha irmã Heloísa, que anda meio reclusa ultimamente e não tem aceito os convites... Eu acho que ela teria mais condições, inclusive como socióloga, de estar aqui falando sobre a obra do meu pai, principalmente sobre a questão do negro. Uh, eu acho que eu, o que eu posso acrescentar aqui é um pouco uh, da minha vida junto com ele, de, de ver a produção intelectual dele e os momentos uh, cruciais que ele que ele viveu e que eu acompanhei de perto. Uh, eu não estou tão pessimista com relação ao nosso futuro, porque eu acho que a liberdade nem sempre se faz na paz. E eu acho que eles estão mostrando isso para gente. A gente não vai fazer nada na paz. Vai ter, ter que ter muita luta, vai ter que ter muita organização. Esse golpe veio porque as elites do Brasil perceberam que estava fugindo da mão o controle do país. né? E, infelizmente, as esquerdas e principalmente o PT, que era o representante desse setor mais combatente da sociedade, não se deu conta daquilo que o Florestan falou lá atrás, que não era para a gente aceitar dinheiro de empreiteira nem de banco, né, e que a gente tinha, assim, era que trabalhar no sentido de levar o conhecimento uh, aos movimentos sociais e se organizar para uma luta mais ampla. Ele tem um texto que ele publicou num livrinho, chamado PT em Movimento, que ele dizia que o PT ia enfrentar uma, um determinado momento, ele está numa encruzilhada, que era uh, se tornar um partido. Uh, viável através do financiamento e, do, e da uh, de uma certa uh, um certo acordo com as elites, né? Uh, ou ele iria se colocar como um partido uh, revolucionário socialista e que não ia perder a sua origem uh, essa origem do trabalhador que, que uh, levou a, a, ao surgimento de uma proposta de transformação do Brasil e que incluía aí sim uh, uh, toda, uh, não só a questão do negro, mas a questão das minorias nesse país que sempre foram massacradas. E falando em minorias, eu lembro que o, o, o Florestan começa a estudar uh, os tupinambás, é o primeiro trabalho que ele faz como jovem, ainda na universidade, e, através dessa pesquisa que ele cria né, para estudar uma tribo que já estava extinta, que o Roger Bastidio convida para fazer esse trabalho uh, sobre os negros e brancos na cidade de São Paulo. Uh, e o Florestan disse algumas vezes para o Roger, Roger que não, não teria tempo para fazer isso, que ele estava uh, envolvido com os tupinambás e com os índios, e, no fim, ele, o Roger Bastidi quase chora, né, implorando para o pro, pro assistente dele, uh, porque precisava da, da, da, da colaboração do assistente na pesquisa, que ele vai, ele aceita, né, e aí uh, percebe que uh, ali tinha um, um tema de fundamental importância para um, um sociólogo uh, socialista, e que queria transformar o Brasil. E que era mais importante, talvez, naquele momento, fazer um estudo profundo a respeito da questão uh, do racismo no Brasil. E acho que, como você bem disse, essa origem pobre dele, né, que conviveu com, uh, nos curtiços né, com, com pessoas uh, que estavam excluídas da sociedade, né, foi ali, sim, que ele aprendeu, a questão do preconceito, né? convivendo com crianças negras, porque eram nesses bairros e nessa uh, nesses cortiços que brancos e negros conviveram no início do século passado né? e que uh, os negros continuaram uh, alguns anos depois da chegada dos brancos, que vinham da Europa fugindo da fome e uh, ocuparam o trabalho que antes era... Uh, feito pelos escravos, ou seja, uh, a, a abolição na realidade foi um castigo ainda maior para os negros. Eu uh, uh, acho que se a gente, num, num, nesse momento, não tiver consciência de que Uh, esse jogo vai ser pesado e que a gente vai ter que uh, ter coragem, né? E, e eu acho que nisso você conviveu com ele e você acho que você não chegou a conhecê-lo, mas ele tinha muito. Eu lembro que em, em nos anos 70 tinha um programa que surgiu aqui em São Paulo chamado Balancê que era apresentado pelo Osmar Santos e o, no dia de estreia do programa foi um 13 de maio eles ligaram para a casa do meu pai Uh, meu pai não podia lecionar, não podia uh, falar em público, querendo que ele uh, fizesse uma entrevista sobre a questão uh, da abolição. Uh, e meu pai se negou, falou, não vou dar entrevista. Ele falou, não, mas é importante e tal. Ele falou, só se for ao vivo. E aí o Osmar Santos, então, resolveu fazer ao vivo a entrevista com ele, na Rádio Globo, CBN, eu não me lembro. E aí meu pai começa a falar que a questão uh, racial, a questão do preconceito racial, estava na origem uh, da, da, da, da estrutura do Brasil, né, de uma elite que, que era perversa e que não via na democracia uh, condições uh, para exploração. E ele, come, ele vai para um discurso que chega num regime militar, né? E que fala que o, que o regime militar é a resposta que as elites deram para impedir né, que a sociedade se democratizasse. E aí, bom, ele vai para um discurso socialista. O programa vai para o intervalo e não volta mais. <risos> e ficou suspenso por um mês, né? Você imagina os massas influências? Você não sabe o rolo que foi o, raio, o programa não voltou. Nós ficamos um mês para convencer o, a censura e os militares a voltar com o programa. Então, assim, eu acho que <risos> eu, eu uh, tive a, a, o privilégio de, de entrevistar a Angela Davis recentemente. E eu me lembro que uma questão que ela falou, que você repetiu aqui, que é a questão dos presídios, né? que é a maneira de você aprisionar e impedir o avanço, né? que nos Estados Unidos se constrói presídios. Né? E hoje, vocês terem uma ideia, de cada 100 norte-americanos, três estão presos. Né? Então, é uma coisa meio absurda né? Você pensar que tem 3% da população uh, Sendo presa né E o Brasil repetiu esse modelo Da maneira mais cruel uh, não Nem sei se é mais cruel né? É mais cruel porque as condições são piores né Mas, na realidade, o perfil é o mesmo né O que a Angela Davis falava É que uh, nos Estados Unidos se prende negro né uh, E da maneira mais absurda, né, assim, saber negros sendo presos por qualquer motivo. E, e o Brasil repetiu isso. E eu lembro aqui que uh, o que nós estamos vivendo hoje começou em 2013 por conta de uma polícia violenta, que uh, bateu em jovens na Avenida Paulista, porque estavam se manifestando por direitos sociais, redução do bilhete do transporte, né? E, e naquele momento a polícia ah, veio batendo de uma maneira ah, que a gente só lembrava, né? Quando na época da ditadura, né? Era até pior, eu acho, né? E rapidamente as elites e principalmente os meios de comunicação perceberam que ali poderia ser a grande virada do jogo deles, né? Que era transformar aquilo num, numa, num movimento contra, uh, que era um movimento contra, uh, não era nem contra, era era pedindo uh, maior uh, investimento na educação, na saúde, no transporte, e tinha a ver com um todo no Brasil. Né? Mas eles rapidamente pegaram isso, transformaram como sendo contra o governo federal, que era contra a corrupção do governo federal, e aí logo o discurso do... esse governo uh, é corrupto e distribui dinheiro para pobre, porque não quer que pobre aprenda, e deu cota, cota para os negros, e porque... enfim... E todo o discurso que a gente acabou vendo, que acabou desembocando nesse momento trágico, que você vê uma parte da população apoiando a volta dos militares e o Bolsonaro subindo nas pesquisas, né, de uma maneira também assustadora, porque a gente não imaginou uma democracia uh, com o crescimento de um tipo como ele. Mas, enfim, uh, demonstrou aquilo que o Florestan tinha dito lá atrás, ele fala naquele livrinho, se o PT for pelo caminho de chegar rapidamente ao poder, né, se distanciando das propostas socialistas, ele vai se transformar num grande PMDB. Ele vai se transformar uh, num partido uh, tradicional e que vai ter condições apenas de fazer reformas. Né, uh, que os outros partidos não, não terão pela própria natureza dele vão fa fazer reformas uh, que seriam que são importantes mas que não não vai mudar o jogo né que, e, e realmente foi o que aconteceu houve uma inclusão social houve uma participação das minorias no governo houve um aceno bom no sentido de abrir a educação para os excluídos, e aí não é só os negros, mas os pobres também, né, com direitos de chegar à universidade. E uh, a gente desembocou uh, nesse momento trágico né, de ter esse, essa figura corrupta mandando no Brasil, e as questões que são Uh, caras para nós, né? que é o fortalecimento da democracia e do avanço da sociedade uh, brasileira uh, sendo impactado. Mas eu acho que é no, nesse impacto aí que ressurge o MST, né, com força, como era no passado. É nesse momento que a militância começa a acordar e voltar para a rua, porque estava todo mundo dormindo, achando que já estava tudo certo, que o Brasil já estava no caminho certo. Uh, então, eu acho que uh, Florestan passa a ser atual, porque a gente percebeu que a gente andou, andou, andou, né, respirou um pouco de liberdade, viu que, que é possível, né, e de repente, foram, de uma certa maneira, acabaram impondo para nós uh, essa situação terrível que a gente está vivendo. Uh, que, que uh, desmascara pela primeira vez. Acho que isso é legal, porque desmascara quem é essa elite, desmascara quem é que é, é, é o dono do dinheiro aqui. Uh, eu entrevistei também recentemente o Prêmio Nobel de Economia, Stiglitz, e ele diz o seguinte. Ele falou assim para mim que eu perguntei para ele, eu falei, uh, eu vou citar quatro países que têm tamanho uh, de continente, né? Que são muito parecidos porque são jovens também. Estados Unidos, Canadá, Austrália e Brasil. Na época o Brasil era a sétima economia do mundo. Né? Por que, que o Brasil, sendo a sétima economia do mundo, não tem uma qualidade de vida e uma democracia e uma inclusão social como tem, por exemplo, no Canadá ou na Austrália? Aí ele falou para mim assim, quantos bancos vocês têm aqui no Brasil? Eu falei, como, como assim? Quantos bancos privados vocês têm aqui no Brasil? Eu contei e falei, ó, três, o Itaú, Bradesco e Santander. Não é HSBC, né? É Santander, enfim. Aí ele falou assim, sabe quantos bancos existem nos Estados Unidos? Eu falei, não, quantos? Ele falou, 14 mil. Ele falou, sabe quantos são nacionais, operam nos Estados Unidos inteiros? Eu falei, não, quantos? Ele falou, nenhum. É proibido. Ele não pode ter monopólio. Ele falou assim... A taxa de juros que cobram de vocês no Brasil é muito pior, mas muito pior que a corrupção. Eles estão roubando a sua riqueza, eles estão roubando o dinheiro do trabalhador. Cobrar 300% de juros ao ano é roubo, isso é roubo. E, nós, e esses caras é quem mandam é, efetivamente no Brasil... E eu sei disso porque eu trabalhei na Rede Globo, de televisão, eu trabalhei na Manchete, eu trabalhei em várias emissoras e grandes jornais. E quem banca tudo isso são os bancos. Os bancos têm o um controle da informação, ele tem o controle político, ele tem o um controle econômico. E ele falou, não vai ser fácil para vocês uh, uh, esse acerto de conta com o setor financeiro. E se vocês olharem agora, vocês podem perceber que uh, ele tinha razão, né? O nosso ministro da Fazenda é o vice, o ex-vice-presidente do Bank Boston, né? E o tal do mercado é que diz se a gente vai ser feliz ou não e o que tipo de felicidade que eles acham que cabe a nós, né? Então uh, eu acho que que o jogo está aí e ele está aberto, né? Uh, eu recentemente conversando com o Fábio Konder Comparato ele, ele me disse, Florestan, uma das coisas que, que me chama a atenção é como o brasileiro conhece mal a questão uh, da escravidão no Brasil, como isso é pouco estudado na, nas escolas, como isso é, é pouco debatido. Né? Eu acho que quando veio a questão das cotas, você percebe, percebeu até de uma maneira mais forte como isso estava Uh, pouco uh, claro na sociedade. né? Uh, aí eu fui ver o, o material da época da escravidão e e aí me deparei com coisas do tipo a, a desumanidade né? no transporte nos navios negreiros Uh, falta de alimento, os, os negros uh, colocados um, um sobre os outros dentro da, dos, dos navios, uh, eles várias vezes acabavam uh, defecando no mesmo lugar onde eles estavam, uh, pegavam doenças graves, eram jogados no mar, muitos morriam, né? e nada disso, nada disso foi contado para as nossas crianças na escola, nada disso é dito, nada disso vai para o cinema, nada disso vai para a televisão. Eu, eu, eu até escrevi um texto outro dia falando que se os Estados Unidos produzissem um terço do que eles produziram sobre o holocausto dos judeus para falar dos negros e o massacre dos negros nas Américas, talvez, talvez a situação do negro nas Américas fosse um pouco melhor porque eles escondem esse passado, esse passado ficou escondido, né? E, e, e aí achei até interessante porque eu vi aqui um, um termo assistindo o documentário, né? Porque a coisa de ver documentário é bom para assim, gente, olha o que eles falavam naquela época, né? O próprio o próprio negro falou não, o homem de cor, né? Esse, esse termo homem de cor, né? Que que, que é coisa mais preconceituosa do que isso, né? Quem é homem de cor, né? E aí eu, eu, eu, eu, eu, eu publiquei recentemente, eu, eu queria até ler para vocês, não sei se vocês conhecem, mas acho que devem conhecer, uh, um, um poema, um, um texto escrito por uma criança de Moçambique, uh, que eu publiquei na minha página do Facebook, que diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, estou fazendo um programa no Facebook, junto com o professor... Gessé de Souza, Gessé Souza, eu estou fazendo um, um programa todas as quartas-feiras no Facebook, às quatro da tarde, vocês põem lá no a, a, a Escola de Contas, e, e a gente tem entrevistado, semana passada foi o, o Ladislau, e, e essa semana vai ser o, o Bresser Pereira, achei, pronto. Eu achei muito legal isso aqui, porque eu tinha publicado isso aqui já fazia um tempo. Aí eu, o Facebook tem essa coisa de mostrar o passado e tal, né? Aí veio aqui e eu falei, não, vou publicar de novo isso aqui. E eu coloquei o título, porque não estava sem título, eu coloquei Quem é de cor cara pálida? Que diz o seguinte, quando nasci era preto, quando cresci era preto, quando pego sol fico preto, quando sinto frio continuo preto. Quando estou assustado, também fico preto. Quando estou doente, preto. E quando eu morrer, continuarei preto. E tu, cara branco? Quando nasce, é rosa. Quando cresce, é branco. Quando pega sol, fica vermelho. Quando sente frio, fica roxo. Quando se assusta, fica amarelo. Quando está doente, fica verde. Quando morrer, ficará cinzento. E vem me chamar de homem de cor? Muito boa essa, não é? <risos> Bom, eu queria só, para encerrar, porque eu acho assim, importante, como o Florestan não está aqui, eu, vou, eu quero só ler esse último trechinho do livro, que eu acho que resume um pouco o que, que uh, representava para ele esse trabalho e essa luta né, uh, que vai além... Da, da, da questão racial e, e, e porque eu acho que é uma coisa que envolve todos nós brancos e negros trabalhadores socialistas, né? Que é o seguinte. É, ele é uma é uma carta que ele que ele enviou à liderança do PT. Vou ler só a, a última parte dessa carta. Ele diz o seguinte: como socialista, como militante de movimentos de protesto social, como sociólogo e professor coloquei-me na vanguarda dos que combatiam pelo protesto negro. A questão do negro não é apenas uma questão social, ela é simultaneamente racial e social. Além disso, é a pior herança da sociedade de castas e estamentos. Ela trouxe para o presente todas as formas de repressão e opressão existentes em nosso país. É o teste à existência da democracia no Brasil. Enquanto não houver liberdade com igualdade do elemento negro, a ideia de uma democracia racial representa um mito arraigado entre os brancos, ricos ou pobres. Por isso, devemos repelir esse tipo de racismo que indica objetivamente que formamos uma sociedade hipócrita e autocrática sinto vergonha dessa realidade e penso ser meu dever lutar contra ela com todo vigor. A democracia não pode excluir os de baixo e especialmente preservar a vergonha de ter preconceito, mantendo e reproduzindo dissimuladamente. Prefiro participar da fraternidade dos companheiros negros e combater por uma democracia plena, na qual a liberdade com a igualdade seja válida como objetivo universal. É isso, querido. Agora nós vamos pedir só uma palavrinha sobre a associação da Escola Nacional Florestan Fernandes. Em seguida, Carlos Belé vai fazer o agradecimento. Boa noite, companheiros e companheiras. Meu nome é Giovanni. Então, de maneira bem breve aqui, eu vou falar sobre a Associação dos Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, assim, nessa mesma perspectiva de que a classe trabalhadora também tem de estar dentro das universidades, construindo seu conhecimento para escrever a sua história, e, né, que, o, que a universidade se pinte de povo, como diria o Tchê, é, a a Escola Nacional Florestan Fernandes, ela cumpre esse papel então da formação da classe trabalhadora para que a gente possa avançar então nessa batalha das ideias. E aí nesse sentido tem então a Associação dos Amigos da Escola Nacional, tem esse folheto a gente vai passar aqui, vocês podem pegar. Tem aqui o nosso contato, o nosso número também, para quem quiser falar com a gente. E, e é isso, a associação sai para fazer justamente essa ponte entre a sociedade civil e a, a, a escola nacional. Né? Então, sempre que quiserem, a nossa porta está aberta, através da associação que a gente promove visitas, né? para conhecer todo o projeto da escola, as instalações, mutirões solidários, sempre nessa ideia da solidariedade, que é na coletividade que a gente avança. Tá bom? E aí a gente tem também uma novidade, né? porque a gente fez toda uma construção no ano passado de maneira coletiva, na campanha do Catarse, enfim, para construir um campo de futebol lá na escola, homenageando então, o doutor Sócrates Brasileiro por toda a sua luta no futebol político, é, crítico, popular... né? E, é, e corintiano também. É, então, dia 29 de julho vai ser o... Não esquece que dia 30 tem greve ah, sim, claro. Dia 29 de julho, a inauguração do campo do doutor Sócrates Brasileiro lá na escola, na Escola Nacional que fica em Guararema. Mas antes, e não menos importante, dia 30 agora, sexta-feira, chamado a todos e todas a classe trabalhadora para estar junto com a gente nas ruas, nos seus espaços, discutindo então a nossa greve geral e participando, somando na nossa luta aí. Contra o golpe, contra a retirada de direitos. Carlos Belé... Queremos, em nome da equipe da Editora Expressão Popular, agradecer a presença, a contribuição. E a gente sempre tinha aqui um espaço onde a gente abria perguntas, debates. Hoje nós queremos mudar, queremos aproveitar aqui e ficar batendo papo. Ah, inseramos o ato como diz o outro, mas entre companheiros e companheiras a gente pode se tiver é pergunta, dúvidas, articulações, que a gente aproveite esse espaço, esse tempo e a gente possa fazer isso que nos ajuda a gente levanta, deve ter um café ainda, alguma coisa aí que nos faz bem agradeço de coração a presença e a participação, mas principalmente a disposição de a gente estar numa segunda-feira discutindo um tema tão importante da formação do povo brasileiro. Extensivo a Fundação Perseu Abramo pela parceria da Coedição, extensivo a família Florestan Fernandes, que dos nove títulos Todos os direitos são doados solidariamente à classe trabalhadora, os livros que nós publicamos. Aos amigos, aí é sacanagem, né? O trio de ferro, então vou mudar. Que representa aquilo que de mais nobre o Florestan nos deixou como legado. Não temos cor, somos seres humanos. E somos seres humanos que constroem um mundo novo, um mundo diferente. Inseramos a atividade.